Amém, boa tarde. Eu estou levemente nervosa, mas é bem um pouquinho, tá? Vai passar. O senhor vai trabalhar. Eu gostaria de convidar as irmãs para abrir em Mateus 5. Como a irmã Andréia mesmo estava falando antes, né? Quem de nós não quer ser abençoado, né? Acho que toda vez que nós oramos, dificilmente a gente não pede uma bênção para o Senhor. Algo a gente quer sempre dele, né? Então, em Mateus 5, o sermão do monte, Jesus nos ensina algumas atitudes que nós teríamos que ter para que ele possa nos abençoar ele começa falando que, 5, uh, 3, bem-aventurado são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é humilde de espírito? Uh, pensando bastante sobre esse assunto, eu acredito que seja nós deixarmos de nos preocupar tanto com o nosso eu, e nos despir daquele nosso orgulho e ficar sensíveis ao ministério de Deus a nosso favor. Né? Reconhecer as nossas limitações, se humilhar a Deus para que o Espírito Santo de Deus ele transborde dentro de nós e nos mova segundo a vontade dEle. No versículo 4, ele diz... Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Não é que Deus queira que a gente fique chorando todos os dias. né? Mas é que ele quer que a gente se torne sensível. Sensível às pessoas ao nosso redor. Achar que... Porque alguma coisa acontece com alguém, ela nos trata de forma diferente. Não é porque ela quer tratar daquela maneira, mas é porque ela está vivendo uma situação naquele momento que a gente não sabe e acaba que ela despeja sem querer né, em nós aquela situação que ela está passando. Eu lembrei de uma história quando estava lendo sobre isso, uh, antiga já, que passa às vezes pelo Facebook, aí quem tem, uh, de um um médico que ele foi chamado para... Aconteceu um acidente, ele estava de plantão, e foi chamado então para a cirurgia de um menino urgente. E o pai do menino na recepção, e esse médico demorava para chegar. E... e o pai ansioso, e o pai brigando com a enfermeira, com os técnicos de enfermagem, com os médicos que estavam por ali, e esse médico não chegava. Aí o médico chegou e foi correndo para a sala para poder fazer a cirurgia no menino. Né? Aí acabou a cirurgia O médico então foi falar com a família Porque tinha dado tudo certo Então ele chegou lá e disse para a família Está tudo certo, teu filho está bem Ele vai ficar em recuperação Mas daqui a pouco ele já sai Ficou tudo perfeito E o pai em vez de dar glórias a Deus De agradecer ao médico Por Deus ter usado ele para abençoar a vida do filho Ele disse Mas o senhor precisava ter chegado atrasado? Mas o senhor não tem responsabilidade nenhuma na sua vida? Onde é que se viu isso? E, daí, passa um tempo, esse esse médico sai dali e não retruca e vai embora. E, daí, a enfermeira, vendo aquela situação, chama o pai e pergunta «Tu sabe da onde esse médico tá vindo? Tu sabe porque ele chegou atrasado para fazer a cirurgia do teu filho? Ele estava sepultando o filho dele». Então, às vezes, a gente não sabe as situações que as pessoas estão ao nosso lado passando. E a gente julga elas. Né? que a mulher, principalmente, é campeã em dar uma julgada no que acontece com alguém do lado. Né? A pessoa passou por mim, não me cumprimentou. Bah. Pô, passou por mim, não me cumprimentou. Né? Mas a gente não sabe o que está se passando. Né? A gente tem que cuidar muito disso. Uh, bem, no versículo 5. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Mansidão ela não é sinônimo de fraqueza. Manso é ser forte e não violento. É poder suportar os problemas com paciência. É não criar ressentimento com as pessoas ou com Deus. Às vezes a gente culpa Deus, né? uma coisa aconteceu errado. Pô, Deus, por que aconteceu isso na minha vida? Ou alguma tragédia, ou alguma coisa acontece? Na minha família isso aconteceu. E as pessoas culpavam a Deus. Mas como eu orei tanto para que isso não acontecesse? e Aconteceu. Porque naquela ocasião era a melhor coisa acontecer e a gente não tinha ideia. Né? Uh, crer que tudo é para o nosso melhor. Mas não fazer um autoexame excessivo. É, deixar Deus nos convencer daquilo que está errado em nós e melhorar. Simplesmente a gente deve permanecer em Cristo. No versículo 6, ele diz: "Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos". Essa justiça é a justiça divina, né? Não a justiça humana. Então, a gente deve obedecer, ouvir e obedecer à vontade de Deus, né? Ser ousado em Cristo e livre. É permanecer na justiça divina e não na humana. Sabermos que a cruz foi para todos, inclusive para aquela pessoa que a gente acha que está fazendo alguma coisa errada para nós. Né? Que é aquela história também que vem a, a confrontar com a história do médico, né? que às vezes a gente julga, mas a cruz foi para ele também. Uh, Bem-aventurados os misericordiosos, porque que alcançarão misericórdia que é não tratar as situações com indiferença. Né? Nós ver, ver, vermos as pessoas passando por alguma dificuldade e se está a nosso alcance ajudá-las, ajudá-las. Uh, e ajudar tanto em oração quanto em ação. Né? Não só na, na oração, mas tentar ajudar elas naquilo que a gente pode. Uh, no versículo 8 Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus Limpos de coração, tanto em pensamento quanto em ação No versículo 9 Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus Essa paciência Ter paciência ao invés de retaliação Perdão pelas injustiças, né? É dando perdão que nós vamos receber perdão. Essa é a oração do Pai Nosso. Né? Que é perdoando que a gente vai ser perdoado. É tentar restaurar os nossos relacionamentos. Eu vi um filme recentemente. Que é Deus Não Está Morto 3. E eu achei dois, três filmes que tem né? o melhor. Assim. Que é onde... Pregado muito o amor Nós só vamos vencer As situações com amor E é o amor de Deus Para nós E é o nosso amor para os outros né? Por isso o símbolo da cruz A parte vertical É o amor de Deus para nós né? E a horizontal é o nosso amor Para os outros Então nós precisamos exercer isso Tratar as pessoas com mais amor as indiferenças com mais amor, porque é assim que nós vamos também ganhar pessoas para o reino de Deus. No versículo 10, bem-aventurados os perseguidos e por causa da justiça, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É lealdade firme e inquebrantável com Cristo. É sabermos que temos um compromisso com o nosso Senhor que a gente fique firme e faça o que Deus disse para nós fazer. A gente não temer. Não temer não quer dizer que a gente não vai fazer alguma coisa para Deus e a gente vai ter medo. Né? Mas sim que a gente vai enfrentar o medo com Cristo. No versículo 11, ele diz, Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós é a disposição para suportar essas, esse sofrimento que pode gerar a vida cristã. Eu tive um choque muito grande que, desde o nascimento das meninas, da gestação e nascimento delas, eu parei de trabalhar. E eu tive uma vida cristã muito mais assídua agora. Eu descobri o Senhor depois do nascimento das minhas filhas. Antes eu era uma religiosa. E, e, quando eu voltei a trabalhar, eu, eu passava pela rua e eu via as pessoas, e as pessoas vinham falar comigo. E eu, eu tomava um choque com aquela situação, eu não acreditava que aquilo podia estar acontecendo, eu não acreditava que as pessoas podiam tratar outras pessoas daquele jeito, porque não era a minha realidade. Eu estava acostumada a apenas cuidar dos filhos e vir para a igreja, então a realidade que eu tinha era uma realidade de amor. E como era difícil manter as pessoas ao meu redor e as pessoas entenderem que é preciso gerar amor, às vezes as pessoas me olhavam meio estranho assim, porque sempre a gente tenta resolver as coisas, né? Eu sou fisioterapeuta, e eu trabalho muito com trabalhava muito com criança neurológica e tu precisa dar amor para tu receber amor. É preciso tu tu te dispor para ela, para tu receber dela. Isso tanto fisicamente quanto espiritualmente. Muitas vezes, em muitos atendimentos meus, eu não atendia. Eu via que a criança estava numa situação tão desesperadora que eu brincava, orava e conversava com aquela criança. Então, como é difícil isso, né a gente se dispor a isso. Não importa que alguém vai me chamar de louco por lá, que eu tenho certeza que me chamavam. Não importa que as pessoas, o que as pessoas vão dizer da gente. Mas nós temos que ter uma vida em Cristo, verdadeira. Né? Eu queria pedir para as irmãs abrir agora em Lucas 5.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 mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava no, do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao largo e lançai as, vossas re as redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou seus pés de Jesus, dizendo... Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo o seguiram. Nessa história de Simão Pedro, ele tinha passado a noite inteira pescando, fazendo o seu trabalho. E de na, e nada tinha pescado, nenhum peixe. De manhã, quando Jesus se aproximou dele e pediu para que ele a, levasse ele um pouco mais afastado da praia, para que ele pudesse pregar, porque a multidão estava pressionando Jesus, ele podia ter dito, né? Ah, não, pesquei nada a noite inteira. Não tirei um centavo para os meus filhos, para minha família. Uh, quem sabe o senhor aluga o barco. Aluga o barco o senhor o senhor vai lá. Porque eu vou ter que me dispor ainda, estou dobrando as redes. né? Não. Ele chamou Jesus, ele deixou Jesus entrar no barco e levou Jesus para onde ele estava. Né? Daí passou um tempo... Jesus terminou a pregação e Jesus manda ele jogar as redes. Senhor, eu passei a noite inteira jogando rede. Eu não pesquei nada. Mas se o Senhor está dizendo, eu vou jogar então. Atira as redes. As redes vêm cheia de peixes. Uma pescaria que nunca na vida dele ele tinha visto. Cada uma de nós tem uma profissão. Imagina o dia que tu é mais abençoado por Deus na tua profissão. Tu está cheio de peixe. Cheio. Aí ele chama os outros para ajudar, porque é muita bênção. Está indo quase a pique o barco. E, Deus vai, e, e, e eles vão lá e ajudam, e ele tira. E quando ele chega na, na beira da praia, ele diz para Jesus, Senhor, eu não sou merecedor de tudo isso. Eu sou pecador. Eu sou pecador. Assim como nós somos pecadores. Às vezes, Deus nos dá uma benção que a gente não está merecendo, ou a gente acha que não merece. Né? Mas se Deus deu, é porque nós merecemos. E nós não devemos dar esse atributo a Satanás. Né? Porque se nós acharmos que não somos merecedores de uma benção que Deus nos dá, nós estamos dando força a Satanás. Então, nós temos que nos alegrar com isso. Mas não bastando... Uh, Jesus chama ele para ser pescador de homens no dia que ele ganhou a maior benção, que ele poderia, sei lá, se ele tivesse dívidas ele ia quitar a dívida dele toda. Se ele tivesse querendo construir uma casa nova, o que ele quisesse fazer aquele dia provavelmente ele teria condições. Jesus chama ele, ele deu a bênção para Pedro, mas ele chama ele para seguir com ele. Será que nós faríamos a mesma coisa que Pedro fez? Será que no dia que ganhássemos a maior bênção de Deus, nós deixaríamos ela e seguiríamos com Jesus? É difícil, né? Estava lembrando agora, Abraão também, né? Deus fez uma promessa a Abraão. E que ele seria um homem lembrado, né? Seria um grande homem lembrado por gerações. E a, o maior presente, o que Abraão mais queria era ter um filho. E Deus deu a Abraão o filho. Passado um tempo, Deus pede a bênção de volta. Sobe o monte lá, vai caminhar, vai. Eu vou te mostrar aonde e o teu filho vai ser o cordeiro. E ele sai, né? E entrega seu filho, deita o filho, amarra o filho. E quando ele está a ponto de descer aquele punhal, Deus grita, né? um anjo grita e diz para que atrás está o cordeiro. Eu já providenciei o cordeiro. Né? Será que nós, a bênção maior que hoje tu quer na tua vida, tu pedisse para Deus e ele te desse. E passasse um tempo ele te pedisse de volta. Será que nós estamos prontos para isso? Às vezes a gente acha que Deus não nos dá uma bênção, porque Ele deve estar pensando alguma coisa errada de mim. Né? Só pode. Eu, tenho... eu faço tudo. Eu vou à igreja, eu congrego, eu sou boazinha com todo mundo, eu trato bem meus filhos, eu tento educar no caminho certo. E o que eu mais quero é... Lembrei do pastor Tadeu agora. Comprar uma bicicleta. O pastor Tadeu, uma vez ele deu uma um exemplo da família dele, né, que o filho dele queria muito uma bicicleta. Só que ele morava num, numa lomba, eu não sei, eu não conheço aqui em Novo Hamburgo, tá? Ele, ele morava numa lomba e essa lomba dava numa avenida muito movimentada. E ele conhecia o coração do filho, ele conhecia o filho. E ele não pôde, ele queria muito dar bicicleta para o filho, mas ele não podia dar a bicicleta porque ele sabia que essa bênção podia virar numa tragédia. E isso é Deus com a gente. né? Às vezes, Deus, não é que Deus não queira nos abençoar. Não é que Deus não queira mudar aquela situação que tu está vivendo. É porque Ele sabe que se tu mudar, ou que se Ele te abençoar, quem sabe essa bênção vai te afastar do abençoador. Uh, em... José também né quando o pai dele dá a ele a túnica mais bonita a melhor túnica ele aquela túnica era perfeita para José os irmãos dele não queriam aquela ficaram não queriam que o irmão ganhasse aquela túnica porque o pai amava muito mais a José do que a eles os irmãos ficaram com inveja tanto que venderam José depois. Uh, será que nós estamos prontos para receber a melhor túnica? Será que eu vou, saber, eu, vou ter um, eu, vou, eu vou saber o que fazer com a melhor túnica? Porque José depois teve que passar por muitos obstáculos na vida dele. Para daí ser consagrado rei. Mas primeiro ele teve que passar. Então às vezes a gente está passando por uma tribulação muito forte... Mas é porque, se em passar por essa tribulação, nós não vamos poder receber a bênção. Porque a gente não vai saber o que fazer com ela. Né? Uh... A maioria das vezes, a bênção dada... Ou, às vezes, a gente recebe uma bênção do Senhor. Uma grande bênção do Senhor. E a gente fica com ela. Mas chega um tempo que... O Senhor pega ela de volta. E a gente pergunta, mas como? Tava tudo certo. Eu fazia tudo conforme Deus disse. Mas será que eu fazia tudo mesmo? Às vezes as provações que Deus nos faz passar, não é para Ele saber qual vai ser a nossa reação na aprovação, né? É para nós vermos qual será a nossa reação com aquela aprovação, porque ele já sabe qual será. Né? Eu lembro que eu vivi uma situação um, há um tempo atrás, onde eu criticava muito uma pessoa. Eu, eu olhava para ela e dizia: mas como que tu é assim? Tu não pode ser assim. Eu ficava: meu Deus, como é que essa pessoa não é tocada? Ela não sabe o que, que ela está, ela está recebendo grande bênção na vida. Por que, que ela é assim? Passou um tempo, uns dois, três anos, eu vivi a mesma situação. E daí? Eu não soube lidar com aquela situação. A teoria que eu achava que eu seria, eu não fui. Deus teve que me fazer passar por outras tribulações para me ensinar, para me pôr no caminho dele, para daí sim, eu aprender com aquela tribulação. E daí eu tive que pedir perdão para essa pessoa. Porque. E dizer para ela: nossa, como eu te criticava. Eu criticava muito. Muito. Mas essa minha crítica, quando eu fui passar por essa tribulação, eu vi que não era fácil. A teoria não era a prática. Então, a gente tem que cuidar muito, né? cuidar muito os, os ensinamentos que Deus tem ministrado e que está fazendo para nós uh, não seguirmos a vida, né? não seguimos, seguirmos a vida sem Cristo. Nós precisamos seguir aquilo que Cristo tem preparado para nós. E tudo o que nós passamos, acreditem, é para o nosso amadurecimento. Ninguém vai poder passar por nós, só nós mesmos. Uh, eu acredito que Deus tem grandes planos para nossas vidas, né? enormes. Mas será que nós estamos deixando Ele guiar o nosso caminho? Ou será que Ele pede uma coisa e eu falo... Aconteceu um probleminha, não vai dar dessa vez. Aconteceu outra situação, dessa vez também não vai dar. Eu tenho que ir para o culto, eu vou receber uma palavra. Ah, mas pois é, a, a cachorrinha fez xixi na saída, eu vou ter que limpar, eu vou me atrasar. Então eu não vou ir hoje para o culto, né? porque a cachorrinha fez xixi. Onde está a nossa prioridade na vida? né? Quem está em primeiro lugar nas nossas escolhas? Assim? Será que a maior bênção que hoje eu recebi, eu devolvo ela para Deus? Eu estou disposta a devolvê-la para Deus e seguir a vida com Ele? Eu lembro que essa, nessa situação de Pedro, ali quando ele disse que eu não mereço isso, eu lembro que o meu sonho era ser mãe de menina. Eu e meu marido temos três meninos, temos três meninos. E o meu sou, eu olhava aquilo e disse, ah, pelo menos uma menina eu queria ter, né? Uma. Só que eu não podia mais ter filhos, não podia. Eu tive, eu já tinha endometriose e na gravidez do Lorenzo, Deus teve que, o médico teve que fazer uma raspagem no meu colo do útero e meu útero ficou muito fino, muito fino, não segurava uma gestação. Não segurava. Daí apareceu um mioma no colo do útero. Ele me, ele me disse para mim não mais, mais tomar medicação anticoncepcional, porque esses hormônios podiam estar aumentando essa mancha que eu tinha no colo do útero. E eu não engravidava mais. E eu lembro que uh, isso foi uns três, quatro anos. Assim, começou a me bater aquela vontade enorme de ser mãe e eu queria ser mãe de uma menina e esses dias a gente eu mexendo nos e-mails assim eu achei um e-mail meu para o meu marido para o Lisandro dizendo assim para ele que isso foi em maio tipo dia dois três de maio março e eu disse para ele assim uh, eu sei que tu não quer mais ter filho porque três filhos já era bastante eu sei que tu não quer mais ter filho, mas eu quero muito ter uma menina. E se Deus não me der uma menina, eu não conseguir fazer a gestação de uma menina, eu vou adotar uma menina. Tu querendo ou não, eu disse para ele no e-mail, porque eu, tinha, eu não conseguia falar isso pessoalmente, então eu escrevi um e-mail para ele ler. Né? Eu estava trabalhando, ele também. Eu disse, eu vou escrever um e-mail pessoalmente, eu não vou ter coragem de falar, vou falar por e-mail. Deus disse, tu querendo ou não, eu vou ser mãe de uma menina. Aí eu lembro que ele, a gente mandou uma mensagem, né? a gente conversa em casa depois, calma, fica tranquilo. E pela data hoje, eu, eu entendo que tipo duas semanas, mais ou menos depois desse e-mail que eu escrevi, Deus me abençoou com a gestação das meninas. E eu não tive uma menina, eu não segurava uma gestação, eu tive duas, Deus me deu em dobro. Daí, quando eu recebi essa notícia, primeiro a primeira notícia eu estou grávida, mas como que eu estou grávida? Será? Não, esse exame deve estar dado errado, porque o número do beta-HCG era enorme, enorme. E eu desprezando, não, isso deve estar errado, isso aqui estava escrito embaixo do exame, né? Se tiver alguma alteração, assim, de doença, de patologia, pode dar alterado o beta. E tinha, era um número muito grande, anormal. Eu disse para ele, não está errado, vamos fazer uma eco amanhã, mas amanhã, como que eu vou fazer uma eco amanhã? Eu tenho que trabalhar? Não, amanhã de manhã, antes de trabalhar, nós vamos arrumar um lugar aqui, então vai fazer uma eco. tá bom? O médico lá passando, estou vendo dois embriões, bom, quase cair dura, como assim? Dois embriões, não tinha como. E durante a gestação, muito, muito assim as primeiras ecos que eu fiz, eu lembro a primeira morfológica que a gente faz com três meses, a minha obstreta falou, ah, faz lá no Regina com o fulano, porque ele nunca erra. E o sexo que ele te disser é dos bebês. Eu fui fazer a eco. Dois meninos. Eu disse, aí eu fui conversar com o senhor. O senhor é o seguinte eu sei que eu não tenho direito de escolha, né? isso vem do senhor, eu, o senhor pode estar me tratando. Mas eu pedi uma menina, pelo menos, né? pelo menos uma, não é duas, não precisa ser as duas meninas, mas uma, pelo menos. Né? E eu cheguei em casa decepcionada. Aí a minha sogra me olhou e disse, mas você está gestando, tu, tu não ia mais fica feliz. Eu disse, não, mas eu pedi, vó, uma menina, duas, dois meninos a mais, não um não não quero aí eu lembro que ela ficou apavorada com a minha cara eu estava decepcionada, eu cheguei a chorar gente porque eu pensei assim não mas se Deus está me dando uma benção ele, ele eu tenho certeza que a benção dele é completa ele não vai me dar uma benção pela metade se ele achar que eu estou pronta para receber essa benção essa benção vai vir completa e daí passou um tempo e lá com seis meses eu fui descobrir que eu tinha uma menina dentro, porque a outra não dava para ver. E com sete meses, eu quase ganhando, eu descobri então que eram duas meninas. Mas eu tinha certeza. Dentro de mim eu dizia para minha sogra, eu tenho certeza que uma menina Deus me deu. Deus não pode ter me dado. poder pode, né? Ele pode tudo, óbvio. Mas eu pensei, o meu sonho era ter uma menina ele, uma menina tem que estar dentro de mim. Então eu tinha as duas meninas, eu tinha duas meninas. Deus me deu o dobro do que eu pedi. E, e e eu lembro que como constrangida eu fiquei quando eu descobri que era duas meninas, né? Eu pensei assim, Deus me deu o dobro. Senhor, eu não mereço tudo isso. E quando eu ia falar, ou, ou até hoje quando eu vou falar de alguma bênção que eu ganhei do Senhor, eu eu fico meio constrangida, assim, eu eu acho que eu não mereci isso. Né? E daí eu li um livro da Joyce, que a irmã Andréia me deu, que ela fala sobre a ousadia santa. Que é. O cristão ele deve ser ousado. Né? Ele deve receber a sua bênção e dar graças por ela e não ter vergonha de ter recebido aquela bênção. Então, Pedro, quando recebeu a bênção, ele não deveria deveria agradecer ao Senhor por ter dado aquela bênção, mas ele não deveria ter dito, Senhor, eu não mereço. Porque se Deus te deu, tu merece. Ele tem um objetivo com essa bênção na tua vida. Mas nós temos que ter em mente que essa bênção Deus pode pedir de volta. Porque tudo é dele, tudo é para ele. Então, nós estemos, também teremos que estar dispostos a nos desfazer da benção. Quando Ele nos pedir. Cinco filhos. Cinco, filhos. Meninas, cinco filhos. E as duas meninas. Oh, Eu e a irmã Andréia, que nós batemos... <risos> uh -huh. É muita benção. <risos> uh, então, a gente tem que agradecer ao Senhor. Né? Agradecer ao Senhor por tudo. Hoje, por exemplo, quando a outra, no outro encontro a irmã Andréia falou que eu estaria aqui na frente, eu juro para vocês que eu pensei, não, não, eu acho que eu não estou preparada, eu acho que Deus não me capacitou ao extremo, eu acho que não. Essa semana até meu filho hoje está numa amostra na escola, iniciação científica com oito anos. Uh, e está apresentando Aí eu pensei assim bah, iniciação científica meu filho está na mostra eu tenho, sou mãe né tem que estar tá lá quem sabe eu não dou uma desculpinha assim né quem sabe quem sabe dá né e daí Deus me traz aquele livro e aquele livro só fala de mim acho que a pessoa quando ela foi escrever o livro Deus inspirou ela para fazer uma autobiografia minha Daí eu entendi que o senhor não queria que eu não estivesse aqui. Ele queria que eu estivesse aqui. Então o que eu tenho para deixar para as irmãs assim, é que nós temos que estar prontas, prontas para receber a benção. Mas que nós temos que saber que para receber essa benção, Deus vai fazer nós passar por ensinamentos, por aprendizados. E não adianta, né, a gente aprende com a dificuldade. A gente normalmente não consegue aprender quando tudo é fácil. né? Ah, barbada, não preciso. Mas quando vem a dificuldade, a gente aprende. né? A gente tem que se forçar mais, a gente tem que estudar mais, a gente tem que dedicar mais o nosso tempo, e daí a gente aprende. Então, se tudo está passando hoje por uma dificuldade, é porque Deus quer te dar uma bênção maior amanhã. Só que ele precisa que tu esteja pronto para receber essa benção, Que Deus possa estar tá nos aperfeiçoando, né? nos moldando, nos ensinando. Para que nós possamos receber a maior bênção dele, que é a vida eterna. Em nome de Jesus.